E hey, esse vídeo aqui é uma parte de uma live minha lá na Twitch, então se você puder entrar aí no link do comentário fixado e nos seguir lá, eu te agradeço muito de verdade. Bom, é isso e bom vídeo pra vocês. Vamos jogar no mundo do jogo Ah, explodiu Não, mentira É isso aí Bora começar já O bonitinho em história, mano Eu falei pra vocês que eu vou tentar não tomar dano, pois é Tá bom, eu vou parar com essa bobice Eu vou primeiro fazer a fase bonitinha Depois eu vou tentar fazer ela sem tomar dano É fazer isso aí melhor tem que pegar as lectuas né que aqui embaixo tem coisa tá ligado Aqui ó, também tem coisa, eu tava quase esquecendo. Assim, assim, Fazer uns pulinhos aqui, bonitinho. E a gente mata essas neuronas e pula aqui porque tem segredo aqui em cima. Que não é tão secreto assim. Mundo bônus. Só pegar as coisas aqui. Véi, esse essa, essa parte dessa Esmeralda aí, sabe que é aquela? Me lembra muito As coisas de energia Do A lenda do herói Aqui também tem uma letra. Pra baixo tem, ó, pra fazer bônus Bônuses é. O de bolinha. Essa. essa. essa primeira parte, né, do mundo é basicamente só pra nos mostrar o.. Caralho, eu morri. Muito de bobeira ali. É, praticamente só pra nos mostrar o tutorial, então agora eu fui muito burro no caso, mas é isso aí, tá ligado? A gente tenta, né? Pronto, agora sim. Bora. Acabamos a primeira fase. Segunda fase do Case and the Wild Mass Ué, uh, acostumei muito a Ó, a gente já sabe que tem coisa aqui pra baixo Não devia estar tá roxando as fases Tanto assim, né? Devia estar tá mostrando pra vocês Mais calmamente mas é isso aí, tá ligado? Ah, tamo, tamo fazendo de boa Aqui, ó, tem coisa Pode pra fazinha bônus Fazinha bônuses Colate todos os cristais Sei que é cristais, tá bom? Não ah! Eu consegui Me matar duas vezes em fase bônus eu consegui essa proeza, cara Eu só devo ser muito Eu só devo estar rushando muito hard Só que eu não sei rushar tão hard esse jogo Porque eu começar a jogar tipo ele ontem Eu olhei pro jogo e falei Nossa, vai ser bom fazer live disso E daí eu transformar as lives em vídeo Daí é o que eu tô fazendo hum. Vou pegar aqui o checkpointzinho mais uma vida que vai se transformar em. Uh, meu Deus do céu. Tem que lembrar que isso aqui não pula automático. Eu tenho que colocar pra ele pular, meu Deus. Pula na cabeça da, da berinjela. Bora, bora, bora. Vamos. Sem tempo, um irmão sem tempo, um irmão. Porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente pula aqui. Desce. Opa, se abaixo. Suave Suavidade Pega aqui agora. Aqui, ó Coisinha Ó, pra cá tem um pra fazer bônuses É isso aí, bora lá Aí, ó Essa aqui é numa num pegada um pouquinho diferente Gosto mais dessa aqui do que da anterior Talvez E pronto vizinha, chupetinha, a gente desce aqui, pega. Nossa, idiota, né, velho? Não, não é possível. Não deve ser normal isso, não. Devo ter alguma coisa assim. Eu devo ter alguma coisa assim, tá ligado? Eu tô, eu tô falando, irmão. Devo ter um. Um treco diferente na cabeça, tá ligado? Aqui eu já fiz, hein, gente, eu já fiz Aí Uou Pula aí, pula aí, pá, pá, tá ligado, pá Pegou aqui, ó, não pegou então A gente faz pá Já pula pra cá, pá Pulou, acabou o game Fase 2 GG Agora eu vou voltar e vou fazer ela sem tomar dano Só pra mostrar o quão Bom eu sou Tronco espinhoso. Se eu não me engano Eu só fiz até essa fase Ou na fase na frente dela No máximo assim, pode ir pra... Essa aqui eu lembro Da próxima eu não lembro se eu lembro Aqui não tem nada, pois é Ué? Ah, mas tem coisa de macho Pode ir pra... Lembro mais ou menos também, né? Fiz ela ontem, já tava com sono. Ó. Muito foda, né, não? Agora a gente vai pulando. E vai fazendo os negocinho aqui. Pode criar, ó. Daí ataca. Esse bicho demora muito pra morrer. Enfim. Esse aqui não dá pra matar. Eu já tentei, já. <risos> Au, quase. Que isso, cara? Não faz isso comigo, não. Au! Tira da puta. Tira da puta! Não é possível. Aí, matei. Pra cá tem coisa. Pra cá tem coisa. Fase bônus. Fase bônus. Nossa, velho. A segunda fase bônus dessa. Essa fase é. horrorosa. Chata pra caraca. Mas tem que fazer, né? Senão não, não consegue liberar a fase S, cara, ali no meio. Então é isso. Bora lá, bora lá, bora lá. Aí, ó, você vem pra cá, ó. Mais 10 coisico. Oh, quase, quase que eu bati ele no teto Aí, pronto Agora eu posso passar mais tranquilidade Aí, ó, aqui pra cima Da segunda fase bônus Muito chata, muito chata eu não consigo gostar dessa fase Muito chata mesmo Assim, tipo, na moral Olha isso, velho Do nada, tá ligado? O bicho sujo dali de cima e me mata Assim, num kit só Eu dei essas fases Aí, matei Pronto Ah, oh, meu Deus Ai, ah, Jesus. Aí, acabou. Graças a Deus. Consegui. De segunda. Bora. Bom, já tinha feito ela ontem, então. Treinei um pouco. Não foi justo, mas é isso aí. Bora. Calma, calma, calma. Vamos com calma. É complicadinho isso aqui, tá ligado? Bora com calma... Au! Falei pra ir com calma, eu avisei. Eu já tinha avisado. Fez merda porque você fez, cara. Por... Nossa, tá, peraí. Fez merda porque que você fez, sim. É que isso que acontece. Mas foi merda porque você quis, isso que eu quis dizer. Au! Morri, morri, não morri não. Bobo, morri nada. Eu morri nada, pô, morri nada. Aí, ó. Se for na calma, dá tudo certo. Ela achou é e vai pro Deus. Agora a gente vai sem tomar dano. É um fã. Agora aqui pra escalada na salada, é isso mesmo? Se não for, agora é. Eu já começa aqui com um negócio a mais, hein? Hum. Aqui, ó. Agora a gente tem esse cipós aqui que a gente se pendura muito foda. Eu tenho que me acostumar com esse X pra cair, tá ligado? Eu... não dou muito certo, não. Já nos introduz o vaso também. Muito foda, leque. É aqui caindo completamente que tem o... Não, não é. É aqui. Ó. Bem secret esse, hein? Hum. a gente sobe aqui. Ui, quase. Primeira fase bônus. Bora lá, Essa fase bônus aqui é muito suave, tá ligado? Muito suave. Muito suavezinha. Bora, de prima De prima Ai, ai, hein A gente ataca Pra o bichinho se mexendo Os cretos voando Tem como matar esse cara? É meio... Não, não tem Se eu for ele eu vou morrer Não quero tomar dano meu... Pular aqui, pegar as coisas. Primeiro checkpoint da fase, primeiro ou segundo, sei lá. Na era eu não queria te jogar. Você se jogou, não gostei. Aí, ó. Aí sim. E a gente sabe que para Pra cá, não tem nada. Parece muito que ia ter coisa, né? Esse bicho. Tá bom, então. Não sei como é que eu matei aquele bicho ali, mas vou aceitar, né? Aí, aí, quase que eu caí. Vocês viram isso? Ninguém viu, não, né? Finge que não. Esse bicho aqui eu não vou matar, não, hein? Vou sim. Ah, é, Então eu quero fazer bônus aqui. Tem matar ele. Quase que eu não peguei. fazer bônus. Ah, é, nossa, esse bônus aqui também é o capeta, tá ligado, menor? A gente só pega aqui, ó. E vai subindo tudo. Vai pegando tudo que pode. Espera os bichos ficar aqui embaixo. Vai pegando tudo aí nem foi tão capeta assim e Quando eu joguei, era mais difícil Confio Bora espera esse bicho passar pra lá Pegar tudo aqui, né Ui, ui, ui, ui, ui. Tem que lembrar que eu ainda tenho esse Tubisquinho aqui de, de voar Tá ligado? Vai não, não é planar Vou acelerar essa fosse pra cima, de tipo a águia Mas não, só plano Não, eu não sou plano, eu só Plano É isso aí, tá ligado? Cansei já Ai Dor genuína Vou ver, sacanagem, mano eu Não queria ter pego no cipó de cima, tá ligado? Não, peraí ah, véi! Ah, não, não, mano. Isso. Ui, ui, ui. Quase, hein? Ai, filha. Puta. Arrombadito. Morre também. Filha da mãe. E acabou a fase. Agora a gente faz ela. Porque não tô melando. Pronto gente, eu só tinha jogado até aqui, a partir de agora eu não sei o que me espera.